Eu sou o Gustavo, eu trabalho também na área de gestão de programas, acompanhando é, os projetos de educação. É, para mim é um orgulho especial é, levar a mensagem do Instituto Votorantim, tanto para as empresas como para fora do grupo, porque o Instituto tem uma missão que é de provar que é, empresa e comunidade podem e devem é, evoluir em sinergia e enfim, com ganhos para todas as partes. A gente acredita muito nisso, a gente... É, faz disso a nossa missão e esse é um é uma ideia e um valor inegociável para gente é, nós estamos vivendo nesse momento um, um, nós estamos o grupo está vivendo um ano muito especial de comemoração do seu centenário é, e esse é uma das provas né desse nosso compromisso então o grupo elegeu a educação como uma grande causa para deixar um legado para o Brasil nós estamos levando uma intervenção em educação para 100 municípios do Brasil e, e eu tenho trabalhado nesse projeto e tem sido é, muito recompensador para mim e tem sido é, uma grande aprendizagem também, enfim, é, e uma conexão muito forte aí com os meus valores e meus propósitos. Meu nome é Gustavo, sou estagiário aqui do Instituto na, na área de administração de finanças e uma coisa que eu gosto muito aqui do Instituto, que eu sinto orgulho, é, o quanto a rottorrant investe em nós principalmente estagiários né então é desenvolvimento na área de Excel em é, oratória em autoconhecimento então é, é muito satisfatório saber que